vai nos jogos olímpicos do rio de janeiro todo mundo sabe né os brasileiros vaiavam os adversários todos dos nossos do nosso time e pessoas que não estão muito acostumadas com futebol pelo menos e até algumas pessoas acostumadas com futebol mas isso tem a ver com a minha teoria minha hipótese para essa história achava muito feio porque não parece muito o espírito dos jogos olímpicos né tá lá todo mundo para Torcer para todo mundo ser o melhor possível e se você vencer do melhor possível é melhor do que você vencer de alguém que ficou nervoso e jogou mal. E aí eu fui atrás da história de como é que funciona isso, por que as pessoas estavam vaiando. Um conhecido meu, um amigo, um cara que eu admiro pra caramba, comentou na timeline dele como é que funcionava a coisa de viral futebol, falando que é mais ou menos a mesma ideia do que estava acontecendo nos Jogos Olímpicos. É uma coisa meio da molecagem do futebol brasileiro. E eu entendi. Foi bom. Eu estava esperando alguém que tivesse uma opinião diferente, um outro viés diferente do meu para analisar essa situação. E me convenceu bastante. Agora, não sei se é muito sábio isso. É assim que funciona, né? Essa coisa de movimento social, de movimento de grupo, não tem muita sabedoria, né? É o que dá para ser. É o que aquele conjunto faz. É meio estranho, meio ruim, porque a gente teve um jogo olímpico aqui, e agora vamos ter milhares, né, centenas de jogos globais, né, de jogos mundiais, e onde quer que a gente vá, é possível que o pessoal resolva vaiar ao Brasil. A não ser que o pessoal tenha manha de se colocar, os brasileiros lá fora, se tem uma manha de se colocar ao lado das torcidas locais, vaiando os inimigos, né, inimigos né, das dos times locais. Aí de repente os times locais resolvem vaiar e pode virar uma nova onda de forma de torcer para o esporte. E tá legal. Funciona assim. Mas será que tem que funcionar assim? Eu não sei até que ponto. A gente deveria manter esse costume ou não deveria não questionar? Como eu disse, né, O comportamento de grupo, o comportamento de grupo, ele vai ser o que tiver que ser. Mas não parece muito mais interessante você torcer para o adversário se sair o melhor possível e torcer para o seu time sair melhor ainda, porque é que nem você pegar e colocar calmante, né? sonífero, sei lá, no, na bebida da comida do inimigo, porque ah, ganhei, né? ganhei o quê? A gente tem um pouco essa coisa, né? é bem primal isso de você é, estar torcendo pelo grupo que venceu, que numa tribo de cento e poucos é, indivíduos, é legal. Você realmente está perto dos líderes, dos caras que se deram bem. Num, numa sociedade, num planeta com 7 bilhões de pessoas, um Brasil com 200 milhões de pessoas, se aqueles 11 caras ganharam o jogo ali, se aquela meia dúzia de caras ganharam aquele jogo ali, se aquele nadador, aquela nadadora, ganhou aquele, aquela competição ali, é bom para ela. Para mim, para você, não vai dar grande diferença, não vai ter grande impacto. Tem essa coisa, né? Ah, para o país é legal e acho que é. Ainda vou fazer um vídeo, tanta coisa aqui, tanto vídeo que fazer, né? Sobre o legado da Copa, que, ó, da Copa, ó, dos Jogos Olímpicos, que eu acho que teve não o que se esperava, não o que foi prometido, mas sempre tem legado, se a gente souber aproveitar. Por espírito de Jogos Olímpicos, eu acho que seria mais interessante a gente desenvolver o hábito de torcer por todo mundo, para todo mundo ser o melhor possível, do que ficar torcendo só para ganhar. Porque esse negócio de... Ah, o meu time ganhou eu me sinto um vencedor porque meu time ganhou. Não está muito legal, não. Não acho muito bom, não. Se bem que, talvez, isso também tenha pego nos Jogos Olímpicos, porque eu desconfio que o espírito olímpico não está lá, essas coisas que poderia estar. Tivemos vários exemplos muito legais, mas, no geral mesmo, na mídia grande, na grande mídia, mídia grande, grande mídia... Entre as pessoas, entre os amigos, tudo bem. Meus amigos tinham bastante espírito olímpico. Mas no movimento de massa, não sei, eu tenho a impressão que houve uma certa perda daquele, desse espírito mesmo de eu não quero que o cara seja ruim, eu quero que o cara seja o melhor possível, não importa de que país, de que lugar ele veio, porque Jogos Olímpicos é um momento de superação humano e não de superação de um time contra o outro. Eu quero que o meu time ganhe porque foi melhor ainda do que o outro, né? Se bem que isso entra em conflito com o que eu falei de se sentir superior porque o teu time que não tem nada a ver contigo ganhou. Mas sempre tem aquela coisa, né? Poxa, a tua cultura gerou aquele negócio. O teu país, que todo mundo diz que é uma porcaria, gerou aquele time que foi capaz de vencer. Então a gente não é, talvez não seja tão ruim assim se a gente consegue fazer bons atletas, e é verdade. Enfim, eu queria fazer um comentário rápido só sobre essa coisa de ah, ser é muito ruim, a vaia que pode ser, por um lado pode ser ruim, por outro lado, por esses dois lados que eu coloquei, por outro lado é um jeitão nosso, e é um jeitão que se encaixa no espírito que a gente vive hoje no mundo, pode ser que a gente mude esse jeito para o futuro, mas por enquanto é um jeitão eu não sei, talvez não tenha tanta essa carga negativa que tem para mim, mas não adianta você analisar o mundo pelo teu viés. Eu acho que dessa vez o meu viés está errado, eu acho que não é tão ruim quanto me parece, o negócio da vaia Muito embora, como eu disse, é bom questionar. né Sempre é bom questionar. Por hoje é só. Por hoje é isso. Tá bom? Já deu. Eu não gosto de pedir para deixar like. Aquela coisa, se você quiser dar like, dislike, compartilhar, assinar o canal, fique à vontade, a casa é sua. Tchau, tchau.